Coração Jesus, Pai, Deus, Santo, tá bom? É, a Ana pediu para ser batizada hoje. Claro né? E não, lá em casa. E aí eu orei a Deus e entendi que não era para para impedir. Para né? não cair sobre mim o peso de ter impedido ela na, na decisão dela. Então, segundo a vontade da Ana. E a permissão do Pai, Amém. vou te batizar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, bom? Amém. Segundo o ensino de Jesus, lembra que a gente aprendeu hoje? Que Ele falou para batizar as nações, as pessoas que crerem em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinar a obedecer a tudo que Ele ordenou, é isso? Você está afim de aprender o que Ele, o que ele ensinou? quer falar alguma coisa? Não tá Não Não tá Não Não Eu Não Não Não tem a toalha da Niki ali Já tá Já tá A da Já A gente só tem isso aqui, ó. A toalha da Niki tem até capuz a, a gente capuz. piscina a sua cabeça que só tem esse aqui é o Senhor, abençoe não só o desejo que o Senhor já abençoou, mas Pai, abençoe o coração dela, nos processos que o Senhor tem com ela. Amém. Mas que o Senhor enche o coração dela de temor, Amém. pelas palavras que o Senhor vai entregar para ela. No tempo certo, para Ela seja revestida com o teu poder, com o teu espírito, para cumprir com o envio profético que ela tem. Tá o Senhor dê a ela ousadia e coragem para entregar as palavras se que perem se que ser entregues sem amenizar ou sem exagerar. O Senhor dê para ela no teu coração o equilíbrio na entrega da palavra. O dê para ela a forma correta e, e para que se o ela do teu espírito para as nações. Teu reino que seja feita a Tua vontade E que o Senhor guie com o Teu espírito Amém. Pai, que, que eu favoreça a, Os Teus planos na vida dela E não atrapalhe Amém. Mas que o Senhor Amém. seja exaltado e glorificado Amém Amém e, ah, Bye me.